os níveis de energia e as pesquisas internas e externas. Vamos levar uma ideia sobre isso. Um elétron, quando muda de, de, de fase ou de, de estado de energia, ele pode liberar energia ou receber energia. Então, no estado mais excitado, se ele baixa o, o tom, né, se diminui a quantidade de energia, essa energia, essa diferença de potencial, ele emite. E para chegar no estado mais elevado, ele recebe, ele capta a energia. E aí começa a vibrar de maneira mais rápida. Internamente a gente é assim também. De vez em quando a gente cai um pouco o nível de energia. Porque de alguma maneira a gente lançou fora a nossa energia. E ao contrário também, é, recebe a visita de, de amigos ou recebe uma grana inesperada, alguma coisa assim. E aí volta, é, recarrega a energia. Do mesmo jeito, internamente, você pode buscar por isso. Então, a meditação, os pensamentos mais fluidos, é, podem levar a gente a atingir estados mais elevados de energia interna. E aí é legal quando acontecem essas coisas, porque as coisas vêm na mão. É, aquela história do péssimo será dado, aquilo é verdadeiro. Eu sou um. um um experimentador, eu sou um pesquisador. Eu pesquiso coisas do lado de fora, mas também pesquiso coisas do lado de dentro. E o que eu estou pesquisando do lado de dentro é a possibilidade da gente aumentar essa energia interna e a partir daí né, transformar as coisas e, e manifestar milagres, entre aspas. Né? que são essas possibilidades. O, o ocultismo, ou as ciências ocultas, o ou esoterismo, ou as religiões, ou as tradições, né? todas elas convergem é, no sentido de dizer que é possível você, internamente, se conectar a algo maior do que você, e aí atingir níveis de consciência em que as relações com o mundo se transformam e a possibilidade de você manifestar milagres ou de manifestar sonhos. Então aqueles sonhos que você tem, eles são possíveis de serem manifestos independente da realidade atual que você experimenta. Exemplo, a Bíblia está cheia dessas passagens de alimentar as pessoas com pães e peixes. Enquanto tem pessoas dos cestos que estão saindo pães e peixes. Ou do azeite, né, que vão enchendo diferentes tachos até acabarem-se os tachos, e aí o azeite se esgota. Então, a possibilidade de manifestação Infinita de alguma coisa que você deseja. Estou pesquisando essas coisas. Né? E aí eu vou contando de quando em quando o que é que eu vou descobrindo. Legal? Forte abraço!